Olá, eu sou o Bequim uma cena da English Experience com a nossa 19 nona aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que está abordando textos, né, como uma forma de você aprender inglês, de você aperfeiçoar o inglês. Naturalmente, quando você lê, você consegue absorver o vocabulário e também melhorar o seu listening, porque aqui nessa aula você não só vai apenas ler e interpretar, você vai também ter o, o áudio do texto que a gente está trabalhando. Então é uma forma também de você melhorar o seu listening. Portanto, meus amigos, eu super recomendo que você baixe os materiais dessa aula para você poder aperfeiçoar os seus estudos. Né? Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link vai ser direcionado para o meu blog onde você vai conseguir baixar esse PDF e o MP3 que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, mesmo áudio que vocês vão ouvir aqui agora, vocês também vão conseguir baixar. E lógico, eu não poderia deixar de pedir, né, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e também deixa esse joinha aí no vídeo, beleza? Mas vamos, então, ao que nos interessa, fazer a nossa leitura e interpretação de texto, também trabalhar um pouquinho o leitinho aí. É, já dei zoom aqui na página, tá? Deixa eu só selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura. Bora lá! Do you know what you're going to do in the future? Ok, então começa assim. Do you know what you're going to do in the future? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Então, assim, eu já falei que os textos, eles vão, eles vão progredindo, né? A gente entrou agora numa leva de textos que tem um, uma, um grau de complexidade um pouquinho maior, um pré-intermediário, um pré-intermediário. Então, aqui você já consegue perceber que a gente já está falando sobre o futuro. O legal de seguir com as minhas aulas é isso, né? Se você pegar lá desde o início, são textos básicos, e aí ele vai ficando mais difícil aí na medida que você progredir. Beleza, então o que está sendo perguntado aqui? Você sabe o que, que você vai fazer no futuro? Vamos dar uma continuidade aqui. Pode ver aí quem gosta de signos. O texto de hoje então é sobre signos. Future? If not, why not read the horoscope for your star sign? Se não, por que não ler o horóscopo para o seu signo? Aí star, star sign seria o seu signo, né? Como a gente é, fala em português. Lembrando que tradução, a gente vai fazer uma tradução de um jeito que faça mais sentido em português, como nós falaríamos em português, tá? Se for falar star sign é, é Estrela do signo, né? Mas a gente fala só signo. Each of the twelve star signs has different personality traits and can give you ideas about your future job. Ok. Each of the twelve star signs, cada um dos 12 signos has different personality traits. Então, tem características de personalidades diferentes. Personality traits seria característica de personalidade. And can give you ideas about your future job e pode te dar ideias sobre o seu trabalho no futuro. Read about some of the star signs. Read about some of the star signs. Leia sobre alguns dos signos. Vamos aqui para o próximo. Aries people are born between March 21st and April 19th. Aries people are born between March 21st and April 19th. As pessoas do signo de Ares são nascidas entre 21 de Março e 19 de abril. They're confident and say what they think. Okay, eles são eles falam o que eles A lot of Aries people work in government, television, or the hotel industry. Okay. A lot of Aries people work in government. Então, muitas pessoas do signo de Ares trabalham no governo, television, televisão, or the hotel industry. Ou na indústria de hotel, né? No caso, turismo, alguma coisa com essa ideia. Vamos lá, o próximo é o. Touros, touro. <risos> taurians, born between April 20th and May 20th. Don't. Ok, Taurians, os taurinos é, nascem entre 20 de abril e 20 de maio. Don't mind working hard, are patient and honest, and work well in a team. Okay, ó. don't mind working hard. Eles não se importam em trabalhar pesado, working hard. Are patient and honest, eles são pacientes e honestos, and work well in a team, e eles trabalham bem em equipe. If your star sign is Taurus, you're probably going to make an awesome teacher or restaurant chef. If your star sign is Taurus, então se o seu signo é o touro, you're probably going to make an awesome teacher, você provavelmente vai ser um ótimo professor professor ou restaurant chef, ou chefe de restaurante normalmente os taurinos gostam de comer né, eu acho que é, essa é a ideia Gemini, if you were born between May 21st and June 20th meu signo Gemini então se você nasce entre 21 de maio e 4 de junho inclusive caso, vou falar uma, uma curiosidade para vocês hoje é 4 de junho, o dia que eu estou gravando esse vídeo e é o dia do meu aniversário, até agora não recebi parabéns de ninguém então se você está vendo esse vídeo, mesmo que eu vou postar ele depois Manda parabéns aí para eu saber que você sabe agora qual é a data do meu aniversário. 4 de junho, hein? Eu acho que não vai receber parabéns de ninguém esse ano, não, hein? Tô desconfiado. You're a Gemini, and you're going to have an exciting job in the future. You're a Gemini. Você é um geminiano. And you're going to have an exciting job in the future. E você vai ter um trabalho excitante no futuro. No meu caso, professor de inglês, é, youtuber e também streamer. Geminis are outgoing, but get bored easily. Gemini's are outgoing. Então, geminianos são extrovertidos, but get bored easily, mas eles se aborrecem, eles ficam entediados facilmente, verdade. So they need jobs where things change every day. So, they need jobs where things change every day. Então, eles precisam de trabalho que mudam o tempo todo, que muda sempre, todos os dias. Gemini's make amazing teachers and salespeople. Geminis make amazing teachers and salespeople. Geminianos são é, professores incríveis e vendedores. Their creative side means that they often become architects too. Their creative side, o seu so, lado criativo, o lado criativo deles, né? Means that they often become architects. Então, significa que eles é, frequentemente se tornam arquitetos também, né? Eles podem vir a ser arquitetos também. o próximo que é o Virgem. Virgo, people born under this sign, have birthdays between August 23rd and September 22nd. And ok, Virgo. Então, os virgens, people born under this sign, pessoas nascidas nesse signo, have birthdays, têm aniversários between 23 de agosto e 22 de setembro. And like doing things perfectly. And like doing things perfectly. Então, e eles gostam de fazer as coisas perfeitamente. Perfectly. They're organized and love spending time on small details. Ok, they're organized, eles são organizados, and love spending time, e adoram passar o tempo on small details, em detalhes pequenos, né? If you are a Virgo, you're probably going to be a writer or a detective. If you are a Virgo, se você é, é um virgin, virginiano, se você é de virgens, Uh, you're probably going to be a writer. Você provavelmente vai ser um escritor or a detective, ou um detetive. Nossa, um detetive é diferente, né? Detective Scorpio. Scorpios are born between October 23rd and November 21st. And... Ok, escorpião. Escorpianos nascem entre 23 de outubro e 21 de novembro. And love being a little different from other people. And love being a little different from other people. E eles adoram ser um pouquinho diferente das outras pessoas. Teenagers born under this sign are hardworking and independent. Ok, teenagers born under this sign. É, adolescentes nascidos neste, neste signo are hardworking, são trabalhadores pesados, okay, sabe? de trabalhar. And independent. E são independentes. They're probably going to become politicians or scientists. They're probably going to become politicians or scientists. Eles provavelmente vão se tornar políticos ou cientistas. Capricorn, if you were born between December 22nd and January 19th. Se você nasceu entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. 19 this is your sign. This is your sign. Esse é o seu signo. Sign. You're hardworking, ambitious and organized. You're hardworking. Você é um trabalhador pesado, uma pessoa que gosta de trabalhar. Ambitious, ambicioso, and organized. E organizado. Your future probably lies in science, banking, or information technology. Your future probably lies in science. Seu futuro provavelmente reside, fica, né? Será? Em ciência, banking, banco, or information technology, TI, tecnologia da informação. Do the star signs match your personality? Do the star signs match your personality? O signo bateu, de, é, combinou com a sua personalidade, o que foi descrito aqui, caso você seja um desses signos. Do you believe what they say? Do you believe what they say? Você acredita no que eles falam? Say. Whatever you think, your horoscope can always give you good ideas about your future. Ok, whatever you think, qualquer coisa que você pense ou qualquer coisa que você ache, your horoscope, seu horóscopo, can always give you, sempre pode te dar, good ideas about your future, boas ideias sobre o seu futuro. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a parte nossa do listening and reading, né? para você ouvir, ler, e interpretar. Agora é a nossa hora de fazer os exercícios, beleza? Então, aqui tem esses exercícios para você fazer. Eu super recomendo, se você conseguir, baixar o PDF, se puder imprimir melhor ainda. Se não puder, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é responder essas perguntas. Então, dá pausa no vídeo e busca responder aí. Essa primeira é só responder verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Vamos lá, ó. O exemplo já está feito, né? Horoscope signs tell you about your past. Então, os signos falam, nos conta sobre o passado? Não, é falso. Vamos fazer o primeiro, então. Number 1. There are 12 signs in the horoscope. Existem 12 signos no horóscopo? Sim. True. Então se bota o Tzinho de verdadeiro. Number 2. Uh, Aries people celebrate their birthdays in March and April. Então os, as pessoas de Ares celebram seus aniversários em março e abril. Verdadeiro ou falso? True. Verdadeiro também. Número 3. Taurians are lazy. Os taurinos, né, o pessoal do, do seguinte touro, são preguiçosos. É falso, gente. Eles são trabalhadores. Eles gostam de trabalhar pesado. Number four. A lot of Gemini's enjoy doing boring jobs. Muitos geminianos gostam de fazer trabalhos tediosos. Falso, a gente odeia. Tem que ser, tem que ter vida, movimento. Number five. Scorpios don't want to be like other people. Os escorpianos não querem ser como as outras pessoas. Verdadeiro ou falso? True. Eles gostam de ser diferentes. Number 6. Capricorns have big plans for their future and work hard. Os capricornianos têm grandes planos para o futuro e, tra... futuro e trabalham pesado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Beleza? Então esse foi o exercício 1. Um. Bora agora para o exercício 2, em que você vai ter que ler... Opa, são seis questões, isso? Você vai ter que ler e responder as perguntas que estão aí. O exemplo já está feito, né? Where do Aries people often get jobs? Onde, normalmente, os, as pessoas Aries aí, dos indiários, conseguem trabalho. Ó, aí é de acordo com o texto, tá bom? They often get jobs in government, television or the hotel industry. Então, normalmente, eles conseguem trabalhos aí no governo, na TV ou na indústria de hotel. Número 1. Um, why do Gemini's make good Architects. Então, por que, que os geminianos normalmente são bons arquitetos? Because they, opa, they are creative. Porque eles são criativos. Verdade, nós somos. Number two, what happens when Gemini's do the same thing every day? <risos> eles morrem. <risos> é, o que, que, faz, o que, que acontece quando os geminianos fazem a mesma tarefa todos os dias? They get bored. Eles se entediam, eles ficam entediados. Number 3. Uh, which star sign doesn't like making mistakes? Qual é o signo que não gosta de cometer erros? It's Virgo. Eles são perfeccionistas, lembra? Eles não gostam de cometer erros. Number 4. Why do Scorpios work well alone? Então, por que os escorpianos é, trabalham bem sozinhos? Because they're independent. Porque eles são independentes. Número 5. Why do Virgos and Capricorns rarely forget where things are? Por que, que normalmente os, os Virginianos <laughs> nunca sei como é que fala em português e Capricornianos raramente esquecem onde as coisas estão? Because they're organized. Porque eles são organizados. <clears throat> Number 6. Which star signs probably going to work with numbers in the future? Qual qual signo Provavelmente vai trabalhar com números no futuro. It's Capricorn. Capricorn. Eles que gostam de números, beleza? Vamos lá para a última atividade, que é aquele nosso texto, aquele nosso parágrafo, beleza? Eu super recomendo que você siga as orientações, está aí, faça o seu, próximo, o seu próprio parágrafo, o seu mini texto, digamos assim. Se você quiser, coloca nos comentários, que eu vou escolher alguns para eu poder ler, para eu poder corrigir, dar um feedback, falar aí o que você acertou, o que você precisa melhorar, beleza? Vamos ver aqui, então, a recomendação de como escrever esse texto. Ó, Read about the star signs of the horoscope in the text again. Então, leia de novo sobre signos no texto, né? De novo. Now, write about yourself and your star sign. Agora, escreva sobre você e o seu signo. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to use definite and indefinite articles correctly. E lembre-se de usar os artigos definidos e indefinidos. O a, o, am, o the, If your star sales, one of, 12 in the chat. Se o seu signo é um desses que está no texto, try to think of more adjectives to describe yourself. Então, tenta pensar em mais adjetivos para você se descrever and other possible jobs for your future e outros é, empregos possíveis no futuro Aqui algumas perguntas When were you born? Quando que você nasceu? What is your star sign? Qual que é o seu signo? What job would you like to do in the future? Qual o trabalho que você gostaria de fazer no futuro? Why do you think you are the right person for this kind of job? E por que, que você acha que esse trabalho que você quer fazer no futuro você é a pessoa certa para ele E aí nesse caso você vai descrever a sua personalidade Beleza, pessoal? Então faça esse parágrafo, faça esse mini texto, coloque aqui nos comentários que eu vou te dar um feedback. Alright? So that's it. See you. Bye, bye.